Fala galera, beleza? po estintar. aqui com mais um vídeo. Clipe foda, na moral, mano. Quando eu vejo que Fortnite né, não tem mais o que fazer, tá ligado? Os caras surpreendem cada atualização, cada vez se você quer fazer é uma atualização, ele surpreende, tá ligado? Agora vem com a temática de... De gelo, né? Por causa que é Natal, então vem com a temática de Natal e... E, mano, tinha o... Não sei se vocês repararam, mas tinha o Hulk ali andando de... motinha, mano. Mó da hora, mano. Mas vamos lá, também teve vários outros Outro significados ali. Tinha o Goku, tinha o The Witch, tá ligado? Uma série que a Netflix, quem quiser ver, o The Witch é muito foda, mano. É, não lançou mais temporada... Eu fiquei triste que eu não lançou mais uma temporada Mas só a primeira temporada, na verdade Porque o bagulho é muito grande, tá ligado? Eu, a série em si é muito grande Vamos lá, rapaziada, vamos pro Fortnite aí Se eu tô calibrado aí pra jogar o Fortnite Que foi, mocota, que jogo, mano? Jogando muito GTA e muito... Pô, galera, saiu do nada aqui o jogo, mano Vamos ver aqui, eu queria ver o que tinha de novo no vestiário, mano Deixa eu ver Ah, caralho, mano Pô, oh, lançou umas coisas novas aqui Isso daqui é novo aqui Caralho, eu vou usar esse daqui, mano Esse daqui é da hora também é, eu vou usar esse daqui, que esse daqui é novo. Deixa eu ver. Mano, tem muita coisa, velho. Ah, esse daqui eu acho mais da hora. Esse daqui, deixa eu ver esse aqui. Porra, esse daqui é da hora também, mano. Não, esse é o normal, né? Caralho, e esse aqui, mano? Esse daqui, deixa eu ver esse aqui. No, vou usar esse daqui, mano. esse monstro. Espada, vamos ver. A espada não mudou nada, né, mano? Vou usar esse. É, vou usar essa espada mesmo. Vou usar essa aqui. Não não, não mudou nada. É, aí comemoração. Temática de arma. Ô, oh, louco, calma aí, calma aí. Mudou algumas coisas aqui, mano. Caralho, vou usar esse aqui, mano. Bazuca, Agora não Fortnite eu nunca vi, mano. Aí vai ser difícil pra achar também, mano. eu baquinho. Baquinho. eu vou botar... Ah, eu vou botar esse daqui. Esse daqui tá legal. Ah, deixa eu ver. É, espada pode... Pode deixar eu ver. Tá 12. Eu vou dar uma mudada. Tá... Eu vou botar. Não, vou botar essa aqui, ó. Essa daqui tá uma maneira. Ou essa daqui. Essa rosinha que tá da hora também, mano. É. dólar tá essa verdinha. da hora também. E é a bazuca, deixei. Vamos lá pro jogo, então, rapaziada. Se você não deixou o like Ih, tá no canal. Se você não deixou o like ainda, deixa o like. Ah, tá ajudando a divulgação ainda. Deixa eu só o um microfone para cá. Ah, tá ajudando a divulgação aí. Compartilha pro seu amigo aí. E é isso aí, rapaziada. Dá uma esperada aqui para ver se vai achar a sala. Daí eu já volto com vocês aí. Ô, rapaziada, eu fiquei sabendo também que tem bagulho de motocross mano não sei se tem a moto em si no, no battle royale ou yes. então, eu acho que deve ter até a moto no battle royale e, e deve ter também a missão de moto só de moto e nem tem o dos carros tá ligado papai noel tá toda temática de papai noel mano que é isso Pelo mano caralho que da hora mano toda com a temática de natal caralho mano nunca tinha visto poste assim não mano temática de natal velho que loucura, mano. Caralho, olha. Se liga, mano. Parece uma nave aqui, mano. Ah, não. Dá para voar. Só dá pra voar pra baixo. É, mano. O Fortnite tem costume de dar uma largada quando tá carregando, Isso é muito ruim. Isso daí tem que melhorar, né? O bagulho do, do, da largada entrando no jogo, tá ligado? Caralho, se liga na, na musiquinha, mano. Se liga na musiquinha. Ô, oh, mano, quero uma arma, velho. Se vier, vai tomar, hein. Se vier, vai tomar. Isso daqui é o que? Uma mandou Pegar a bala aqui Munitation, munition Se vier eu vou chumbar Que é essa mano? Ah não quero essa arma não, essa arma é muito ruim ah, aqui Ah, ah, ah Munitation de novo Tô ouvindo o paciente Pegar essa arma aqui Essa daqui é como se fosse a SCAR do... No... Que porra essa? A SCAR no Free Fire ah, Cadê os negocinho do negocinho ali? Ah, mano, não existe mais baú no... no patinagem não mano Esse negócio é maneiro aí mano Da hora mano, da hora demais mano Deu Será que tem só precisava de um mais nada né mano já tem uma 12 já tem uma uma metalhadora aqui e tem um cara lá hein? na internet tá me puxando para trás mano tem um cara lá mano eu, ouvi, eu ouvi coisa quase perdi metade da minha vida mano que burro mano caralho tem borboleta agora no bagulho. isso aqui é bom hein? isso aqui é bom nem sei se para que quiser esse negócio aí mas esse é bom pelo menos eu de nível mano só precisava de uma Sniper é só isso que eu precisava vou ver se ali para cima tem Sniper bora com o cuidado não corre velho corre gigante caralho mano o cara não corre lá, lá lá tem um cara lá atrás lá embaixo tem um cara mano já achei um fi... bora bora bora bora bora bora é, mano cadê o cara o cara deu um baú ali mano tem umas piranha aqui será que o cara não viu pegar um material aqui, aham, ah. pegar aquele materialzinho pra finalizar, né, mano? aí é pai bola, mais material aqui, mano, seu arma, pô, voltei pro castelo de novo, o bagulho tá virado em castelo isso aqui, mano, ih, que que é que eu olhei, mano, ah, é só um negócio brilhante, mano, eu prefiro ficar com a arma, porque daí eu, se vier eu já tô com a arma, tá ligado, se vier eu já tô com a arma aqui pra, tô ouvindo tiro, tô ouvindo tiro, só não sei da onde, opa, tem um baúzinho aqui, se dava mais naipa, mano, cara, aí que explosão foi essa, mano? Na moral, que loucura! Eu, hein? Pagou do nada. Ih, tem uma motinha! Ah, que da hora! Vou de né, né, né? Será que tem como empinar ela? Ah, ah, o padre é que acaba a gasolina, né, mano? Isso que é fone Que é um rapaz. Uh! Hum caralho que loucura mano tem motinha mano tá aqui em cima do gel uou caralho que loucura mano. <risos> que da hora Ai, capoteu a moto ah não não não, já era moto e pega moto e caramba. caralho que da hora mano olha que se liga eu queria pinar ela mas não tem como é, de, de, de, de, de. Volta, volta, volta, volta, volta. Que loucura, mano. Caralho, tá com a temática de Natal. Volta, volta. Vou tirar uma aqui, mano. aí tá bem. Caralho, tá com a temática de Natal, mano. Que loucura, mano. Pô, eu sabia que tinha uma moto. e dá para tirar, será, mano? Dá para tirar quanto ano? Pô, gostei, gostei, gostei, gostei, gostei. Ah, ah. E capotei pode. Pega a moto, pega a moto. É bem difícil de dirigir ela no teclado, mano, porque ela vira muito, tá ligado? Tu vira uma vez e ela vira muito. Tem que dar dando um toquinho. Mano, curti mano. Curti essa motinha aqui, Tem tenho que ir pra lá, que ir pro outro lado. Caralho, dá pra rampar tudo, mano. Loucura, gostei, gostei, você do ainda não acabou, tá na metade agora. É da frente que eu tô chegando. Não! Que que foi esse, mano? Caralho, o cara. Ah, não, mano. Eu e o cara morremos ao mesmo tempo, mano. Que loucura, mano. Só que o cara, eu acho que um matou o outro imbecil ali. É, rapaziada. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. O cara ainda pegou minha moto, mano. Na moral. Ah, vacilão, mano. Mano, muito da hora, mano. Temática de Natal. Ah, não, não, não, não. Andando de motinho. Na moral, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo indo nessa. Até o próximo vídeo aí. Eu acho que o vídeo ficou grande. Ou ficou curto, não, não sei. Ó, vai matar. Vai matar o cara. Vai ficar dançando aí. Vai ficar dançando vai morrer. Tô. Mata o cara, velho. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. E foi...